Arrumei a casa Preparei o coração Esperando sua chegada Tão sonhada Vesti o melhor sorriso Espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitado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 Pra ficar perfeito Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser seu E viver esse amor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 Oh